Estou aqui no coqueiro Esse bairro foi asfaltado Na primeira semana do governo do Carlinhos Nós viemos aqui Tinha um buraco, valeta desse tamanho Né Jacinta? Como é que está hoje aqui? Está muito bom A falta Hoje Escola que foi feita no Cri Galvão Feita pelo Carlinhos Então agora Nós temos eleição Nós temos que mudar Porque foi feito algum investimento nessa depois do Carlinhos tá, vai, vai fazer Esse com é o Wagner certo. Eu sou candidata a Amélia Ela é doméstica Sabe da nossa a luta é E sabe que tem que investir na, na periferia É o é nosso tá Tem gente que governa a só para é. rir Nós governamos a para gente. todos né, Isso a eu adoro Eu adoro o PT porque o PT não pensa só no PT Pensa nos povos Não é por O PT não Três é meu voto certo Pra nossa vida melhorar